não estava, o Islando não estava, a única pessoa que ficou ali foi o teu irmão. Mas tu viste que ele já estava caído, Leandro, por que do bico, Leandro? E, e não foi e atenção, mano, e atenção, e atenção, não foi bico da cabeça, não foi bico da cara, foi um bico das costas que eu lhe dei, foi no momento que eu cheguei, tava tá aquilo foi o que? Foi o um momento de fúria, de chegar lá, encontrar os meus irmãos no estado que estavam ali deles, todos fugiram, só ficou aqui um. Estás a perceber? O, o teu irmão estava com uma dama. Estava com uma dama. Eu não sei se tu lhe conheces. Às vezes, conheces uma moreninha? Acho que quando tu chegaste no hospital, lhe encontraste. Não, não encontrei à, você no hospital. e a, Às vezes, estava com o teu irmão. Às vezes, não é minha família, mas é como se fosse minha família. O pai, da vezes, é o marido da irmã da minha mãe. E às vezes, meteu-se à frente, depois de eu ter dado um bico no Teodoro nas costas. Ele, ela me disse, primo. Parece não tem nada a ver, você é inocente. E eu aí peguei e prestei atenção, porque a informação que me passaram quando eu cheguei é das pessoas que agrediram os meus irmãos. Fugiram e ficou só um lá que era o Teodoro. Não, tal, então, o Teodoro estava na festa com o Islando e estava com o irmão do Islando. Tem sim, um dos acha... teus putos no vídeo, um dos teus putos, cabeludo, yeah. a puxar o irmão do Islando para tentar dar queda. Tu vens do okay. fundo. Eu vou te mandar o um vídeo agora. Não, depois, não eu esse vídeo de de Londres. Aquele não sou tá eu, bem, puto, mas... Eu já sei qual é o vídeo que tu vais mandar. Aquele não sou eu. Ah, yeah, tá bem, tá bem. Olha, assim que tu me mandares, assim que tu mandares a foto, o vídeo, Sim. eu vou te encaminhar uma foto minha aí do meu puto. É o que estás a confundir. Estás a ver se a pessoa que estás tá, a ver? Pensar... Eu não estou a confundir o vídeo. Eu digo, eu, depois, eu depois, Leandro, eu depois do incidente. Eu, às seis da manhã, fui à festa. Eu fui à <risos> festa. A, a segurança da festa, explicou-me, assim eu disse quando falei contigo a primeira vez. O yeah. seu irmão foi retirado da festa pelo, pelo Leandro, explicou-me, pelo Leandro, com uma arma na mão, ninguém podia lhe encostar. É mentira. Oh, yeah, espera, assim, espera, aí. Não, não sim, desliga hein? só. É não desliga só, irmão. Mantém isso aí em linha. Essa pessoa que eu vou meter na linha vai participar porque você é o senhor do. do tipo, do SIC. Esse é a chefe dessa segurança que estava em trabalho. Eu tenho o número dela, nome e não sou. Não desliga. Unitel. A é sua chamada encontra contra em espera. Por favor, não desliga. Unitel. Your call is on hold. Please stay on the line. Que? Aquele boa noite. É importante. E olha, Regina, tem, um tem um motivo que está a tentar resolver então, aquele assunto, de, aquela festa. Uhum. Regina, Sim. explica é, o motivo que está a tá ouvir. Explica-me só assim rapidamente. A confusão quando começou, eu estava onde? Estava fora do, do evento. Já tinha ido em casa. Já tinha ido em casa? Sim. E quando eu cheguei, como é que foi? Tivesse contato em... com os seus irmãos. Sim. Para procura, procurar saber quem eram as pessoas. Exatamente. Que, que, que lutaram com os meus irmãos, certo? Sim, sim. Aquele jovem que estava ferido, que ficou ali no chão, uhum. eu encontrei dentro ou fora da festa? Fora da festa, na estrada, já sangrando. Na estrada, no chão? Sim. Mas, não, nos meus tios. Os meu tio está em linha diz que eu entrei na festa com arma, para ninguém me pegar, e aqui tirei o moço que estava ferido, aquele mulatinho, retirei dentro da festa e le meti lá fora para levar a não, não. força. Não, o moço já estava na, no chão, na estrada, uma menina tinha de dentro, que era para levar no hospital. O okay. moço já estava na estrada. E a pessoa que tinha a arma não era tu, era um outro rapaz que estava lá dentro da festa do SIC. que fez, o que fez os tiros. Sim, deu o tiro para as pessoas se acalmarem e as se afastarem. Não, mas ah, o segundo motivo também, porque o motivo também é do ciclo, ele está a tá ouvir. ele diz que uhum. ele foi, tipo, as pessoas que foram lá fazer a participação, disseram que foram mesmo os dois seguranças que disseram que eu quando cheguei na festa, tirei a arma, entrei com a arma na na na. Na festa, né, porque ele, eles foram lá depois de uns tipo, assim, 20 minutos de, depois de homem ausentar. Porque eles chegaram lá na festa, né, a informação passada pelos seguranças é que quando chegou aqui, entrou armado, tirou o, o, o jovem ferido, ele meteu lá fora e começou a lhe espancar novamente, lhe deu com armas da cabeça. Quando os seguranças estavam sendo interrogados lá, eu estava lá de novo, nenhum deles disse que tu estavas com pistola. Mesmo porque não tinha pistola nenhuma. Mas dizem que lhe dei da. Uh, corneadas é a arma, né? Virar a arma, lhe com a arma da cabeça. E eu é, que... é mentira. Eu eu tinha é que... muita gente lá fora e viu que não é, não é verdade. Como é que está a dizer uma coisa que não é verdade? Yeah. Não, é só, é só isso, que eu, por isso é que eu meti o um Moti, fiz essa conferência por o Moti e eu te ouvi, porque me disseram que é a informação dos seguranças, estás a tá ver? Não, não, quando tu estivesse já tinha se passado muita coisa, o rapaz já estava todo cheio de sangue, tu Sim. só estivesse para saber quem eram as pessoas. E os outros amigos dele já tinham ido embora? Já tinham ido embora, por isso é que deixaram aquele lá e aquele é que sofreu. Ok, e, mas dizem que no momento da confusão, quando a confusão começou mesmo dentro da festa, quando o Augustinho eu, tudo, o Leandro estava. Não, não estava nada, porque tu já, já tinha ido embora há muito tempo, há muito tempo. Aquilo começou às 5 da manhã, já tu já tinha ido há muito tempo. Eu saí das 4 às 4 e 15 por aí. Sim, aquilo começou às 5 da manhã mesmo, até quando eu, eu lhe disse no, no, no Nelson. Mas o decreto não até às 5 da manhã, a festa vai até que horas? Mal o, o, o Nelson virou, começou a brigar lá dentro. Ok. Não te amassar, Qualquer coisa uh -huh. eu vou voltar a te ligar, yeah? Tá, tá bem. É. Yeah. Lapa, essa é a dona da empresa que estava trabalhando lá. Estás a ver, né? Ele já explicou. Leandro, desculpa só te de cortar. Algo aí não está uhum. bem explicado. Por que é assim, Liand? Tu me disseste uhum. há pouco tempo quando tu chegaste na festa, já encontraste o meu irmão lá esticado dentro da festa e tu deste Não, não é lá dentro da festa, é fora. Ah, deste o bico do meu irmão lá fora. Assim, Sim, festa. é lá fora. Eu quando cheguei, ele já estava lá fora. Com essa moça que ela está dizendo, essa moça que ela está dizendo. É minha prima. Leandro, é, assim, é o que eu vou dizer, Leandro. Eu não pertenço, não pertenço. Podem ir buscar historial. Não temos nenhum historial de crime. Não, não. Sabes por que, que eu faço esse tipo de pergunta, irmão? Deixa-me só terminar, Leandro. Não pertenço. O uhum. meu irmão não tem nenhum historial de crime com nenhum grupo, seja como for. Uhum. O meu irmão, neste momento, a única coisa que eu vejo, Leandro, é o meu irmão fora daquela cama, Leandro. Yeah. É fora daquela cama, porque é assim, a imagem que está, porque tu se tivesse alguém dentro da multi perfil, ou tu vies para multi perfil e pedis alguma coisa, vamos mostrar ali a imagem do meu irmão não é boa. Eu não postei, eu não fui a lado nenhum, porque conversei contigo e tu explicaste, que estás condi em condições de arcar tua as tuas despesas, não fui à esquadra, não movimentei ninguém, tipo, ir à polícia, fazer participações, fazer qualquer coisa. Não, estou diretamente, Leandro. Tudo que acontece aqui, estou a ligar para ti, estou a te informar Sim. e tu estás a colaborar, Leandro. Continua dizer, Leandro, podem ir buscar quem for, não tem participações nenhuma em grupo. Não, não, até é o problema. Assim. Qual é o problema? Por que, que eu fiz essa pergunta, Rafael? Só para tu perceber. É assim. É do conhecimento de todo mundo. E eu, Leandro, pertencia ao Eu não escondo isso, porque foi, é, é do meu passado, irmão. Eu pertenci uma gangue, eu já tive anos problemas na minha vida. Mano, eu, deu, eu, eu já não sou aquele Leandro Cachanjo. Sabe Sabes quem que, que eu encontrei aqui há pouco tempo? Conheço o senhor Abel? Abel, Abel, Abel. Nada. Abel o quê? Acho que... Acredito que deve ser... Conheço Sali. do, do Madé que teve problema contigo Há seis anos atrás Há seis anos atrás? É. Mas também é isso, isso não vem, isso também aqui é que não, não, não mas estou indo aí buscar quem um é o Abel, Abel? Abel? Isso também não vem o caso, o caso aqui é o meu irmão Porque por acaso perguntaram, perguntaram na ficha Estavam até a entre os médicos E na participação disseram que tinha feito E a senhora queria saber se... O senhor Leandro, se eu fiz alguma participação, alguma coisa, eu disse que não. O senhor Leandro está colaborar e eu não precisava. Então, acho que... Eu yeah, que não, estou para tu entender o porquê. Tem. O, porquê o, o porquê essa pergunta. Porque eu estou, eu estou a sofrer ameaças, que é normal. Eu estou a sofrer ameaças dos jovens que tiveram problemas comigo, que são os moços dos HDA. Yeah. eles estão a fazer ameaça eles, a ameaça eles já no dia no, dia, no domingo foram para duas ou três festas à minha procura e tipo, eu nem sou muito bi para as festas, mas algumas vezes vou sim, em eles foram para as festas que tinham na parte de cima aqui no lado do sul e tipo, chegaram, perguntaram no segurança como é, não viram aí olhando, não entraram, a última festa que eles foram, encontraram com, com um amigo que faz parte da organização da festa também pertenceu a minha gangue, daí do, dos combatentes, eles chamaram, é assim, nós estamos à procura do Leandro, nós vamos fatigar o Leandro, o Leandro fatigou o nosso puto, o irmão dele é nosso, é desagradear não sei o que, aquele é nosso puto. É do tipo, eu não tenho nada a ver com esses camaradeiros que eu tô explicar as pessoas. Houve erro, houve uh, excesso de cérebro, sim, houve, foi uma uma, uma uma briga, que eu nem sei aonde começou, porque eu não estava. Não vou explicar que a casa começou aqui e terminou aqui. Eu não estava lá no momento que eles começaram a lutar. Eu cheguei no fim, porque eram muitos telefonemas a dizer com meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, e tinha tiroteios. Eu tinha acabado de chegar a casa, nem sequer tinha entrado, estava a dois minutos do meu sermão e voltei. Aí, sabe o que estava. Mas tu conversaste com o congelando. O Islando te disse? Na festa só estava mesmo o Moputo, o Islando e o irmão do Islando, aquele outro que o cabeludo está a puxar. Não tinha mais ninguém. Só estava... Não, mas exatamente, é exatamente isso que eu sei. que tu... era esses E vou te dizer mais. Teodoro, o Teodoro não. Uh, Rafael, está essa conversa que não partiu por causa de quem? quem é um... Na verdade mesmo para tu ficar já saber... Depois eu tive um desentendimento com o Cláudio que é irmão do, do Islando, do Lute. Mas, Mas eu, não, eu, não, eu, não, eu, não. eu e o Cláudio ultimamente, mano, o Cláudio tem o um meu número, eu tenho o um número dele, até porque os nossos serviços nosso serviço é quase, quase igual, somos praticamente colegas, eu estou na alfândega, yeah. ele está na imigração, tipo, falamos quando ele, tem qualquer movimento, me liga, e anyway, o, o, eu e o Cláudio nos conhecemos numa briga desnecessária, onde o Teodoro também estava, e graças a Deus nos tornamos amigos. É assim, esses, esses, esses, esses pontos todos que estás a mandar agora, do Cláudio, isso não foi dado mesmo aqui pelos pelo próprios Cláudio, que são amigos do meu irmão. Yeah, exatamente. tudo que tudo isso teve no Mussoulo, teve... Liadro, eu tenho isso tudo, mas isso para mim não me interessa. sabe, Isso para uhum. mim não me interessa porque não tem nada a ver se não estivesse com o Claudio, se não estivesse. O que interessa para mim, Leandro, é o meu irmão fora desta cama. Como eu, irmão, entendo, eu entendo, entendo a O meu só uma agressão, que a qual tu estiveste presente na tal agressão. tá tudo bem, Leandro? Fora disso, uh -huh. quem fez, se não foram, se foram, se houve, não É assim, mas também eu vou dizer, Leandro, não estou envolvido a nenhum grupo, não tem nenhum grupo amando de mim ou de quem seja que for, que eu posso responder e dizer que não pedi não. A única pessoa que eu sei, quando eu sei com o meu irmão, meus irmãos disseram, desde o momento em que o Leandro estiver a assumir, nós não queremos problemas e queremos o nosso irmão bom. Está perceber uhum. Fora disso, meu irmão. Se tem outras desavenças em outros sítios contra as pessoas, meu irmão, não temos nada a ver com isso. Não, mas as pessoas estão a tentar usar o nome... Isso é que eu queria te deixar para ter, pessoas... te explicar. As pessoas estão a usar o nome tipo é, Aliança, aproveitar pessoas... desse problema. As pessoas, Leandro, as pessoas podem meter o nome do e invocar o nome do Tudoro, do irmão do Tudoro nisso, Leandro. Você está a falar comigo, Leandro. Foi o que <risos> <expliquei nas risos> Deixa-me dizer, Rafael, eu achei 6 horas estarei no 6 de posso viver contigo? Leandro, à vontade, porque eu não tenho ninguém ao meu lado. Eu defendo, eu falo por mim. Eu, Rafael, falo por mim. Eu não preciso de defesa, eu falo por mim, eu digo. Eu estou sozinho, meus familiares estão aqui de noite. Fora disso, não temos ninguém. Agora, é que o mestre disse: Se estás a receber pois Procura mesmo, não, não aceita que invoquem o nome do meu irmão nisso. Do meu irmão? Exatamente. Real? Real, sem marcas. Então, logo então, recebas um, um, um, um sinal, nem que for por um SMS, deixa-me só informado caso é não, eu vou te ligar, Está fixo. Já, Aquele comprovativo que eu mandei ontem de 22 mil, acho. É, foi do... O, o Islando teve que fazer a vacina do Tétano, yeah, yeah. ligaram para mim, por isso é que eu também te partilhei, de certeza que existe esse comprovativo que tem a ver com que era só para... para deixar tranquilo, Não, yeah. <tose>